É, como a maioria das pessoas, obviamente, já sabe, inclusive porque elas estão, é, além de serem informadas pelos meios de comunicação, elas estão vi vivendo é, isso na pele. Vivendo o quê? Basicamente todos os reflexos de um processo de, que o nosso governador, pelo menos o estado de São Paulo, tenta trabalhar como restrição hídrica, né? mas a gente enfrenta uma crise é, é, hídrica de grandes proporções, e que hoje a gente tem né, as dimensões que elas extrapolam, inclusive, as fronteiras do próprio estado de São Paulo, né, afetando a região sudeste, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, e a gente também tem reflexos dessa crise em outras regiões, né, como o próprio nordeste, em algumas regiões, e é, na medida que a gente também tem crise hídrica, que a gente também tem excesso de águas, como a gente acompanha o caso do Acre né, a, e o sul do país. Então, esse é o cenário que se coloca para a gente, não só para o período atual, para os próximos meses, mas principalmente para os próximos anos.